Salve assadores e assadoras! Bem-vindo mais um Sábado na Brasa! Hoje nós vamos falar do nosso Smoker and Grill Panzer 120. O primeiro defumador e grill no melhor estilo do American Barbecue. Então, o nosso Panzer 120, ele é um equipamento mais voltado para o grill, na verdade, mas funciona também como um defumador, tá? Aí, no caso, um defumador no estilo vertical. Então, eu vou passar um pouquinho pela parte externa dele, tem um sensor de temperatura aqui um termômetro tá tem um controle de fumo de, de fumaça através dessa caminhos ele acompanha ainda aqui a gradinha de apoio para dar um suporte aí na hora de fazer assado e vou mostrar aqui embaixo aqui onde que a gente tem as entradas de ardeiro vou tirar aqui rapidinho essa essa grelha aqui nós temos o controle de entrada de fumaça tá ela é feita através dessas três borboletinhas tá que a gente vai controlar o fluxo de fumaça aí para aumentar ou diminuir a temperatura uh, interna aí do nosso smoker no grill. Você deve estar curioso agora para ver internamente como que ele é. Então ele tem uma abertura aqui da nossa porta em dois estágios, tá? Um primeiro estágio aqui para a gente trabalhar com uma temperatura maior aqui na nossa área de grill e, mas se quiser usar um estilo grill mesmo, sem. Uma carga menor de fumaça, a gente tem um segundo estágio aqui. Essa tampa aqui ela vai ajudar, inclusive, a não ter tanta influência do vento. Tá? Trabalha com duas grelhas. As grelhas têm mais ou menos aí 55 por 57 centímetros. Tá? Embaixo da grelha aqui é onde a gente coloca todo o carvão para fazer o braseiro, para gerar caloria para o nosso assado. Então, aqui na parte interna, aqui onde a gente bota o carvão, a gente tem um sistema um pouco diferente. Em vez da gente ter uma elevação da grelha, a gente tem uma elevação do braseiro. Tem essa alavanca aqui, que ela contém quatro estágios. Então, a gente consegue colocar o braseiro mais próximo da proteína ou ir afastando, né? Conforme a, a necessidade aí da, da energia, da caloria que a gente precisa para fazer a nossa assada. Finalizou a assada, então, para fazer a limpeza e manutenção do nosso equipamento. Então, a gente tem essa gaveta. Que é uma gaveta onde a gente vai fazer a coleta de toda a cinza gerado durante a sala tira toda a gaveta de volta, faz a limpeza no equipamento, aí só coloca ela de volta e pode continuar no próximo assato. Bom, ainda uma das funções que a gente tem nessa gaveta, no caso da gente querer trabalhar apenas com a defumação, com uma temperatura mais baixa. Então ela pode ser utilizada para a gente botar pequenas porções aqui de, de carvão, tá? adicionar a lenha para defumação e a gente vai fazer vai fechar a gaveta e aqui, essa placa aqui, onde antes a gente botava todo o braseiro uh, para gerar a temperatura do nosso grill, como a gente quer uma temperatura mais baixa, ela vai funcionar com uma placa reflectora. Não? E a placa ela vai servir então para não deixar que todo o calor, toda a energia que a gente gerou abaixo da placa incida diretamente na proteína. Então utilizando dessa forma a gente vai trabalhar como um defumador, um estilo mais defumador vertical mesmo. Né? a gente consegue ter um bom resultado aí no nosso processo de defumação nesse nosso equipamento, que é o Panzer 120. E é isso aí, esse foi nosso Panzer 120, nossa churrasqueira, nosso Smoker and Grill, que pode ser trabalhado tanto no formato de grill americano, do American Barbecue, uma churrasqueira mais ao bafo como um defumador aí, fazendo grandes pratos. É isso aí, gente boa! Esse foi nosso Sábado na Brasa, e nos vemos semana que vem. Tamo junto!